Bíblia Sagrada, a vinda de Jesus Cristo será como um relâmpago. Eu falar que a vinda de Jesus é rápida como um relâmpago? E se eu disser para vocês que Jesus não falou de rapidez, mas de visibilidade? Jesus disse que ele, a sua vinda seria como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Se mostrar é ser visível. Por quê? que nós precisamos lembrar do cenário. Jesus diz que o sol escureceu, a lua não dá claridade, as estrelas estão caindo do céu, os poderes do céu estão sendo abalados, assim como lá no sexto selo, onde o céu está se recolhendo como pergaminho. E nesse cenário de densas trevas, quando Jesus vier com poder e grande glória, a palavra glória fala de resplandecer, de brilhar, em meio à glória do seu Pai, todo olho verá. Num cenário de escuridão, quando Jesus vier, será como um relâmpago que se mostra, todo o olho